Neste vídeo irei explicar-vos como podem trabalhar com o portfólio no, no classe Tojo, que é uma ferramenta muito, muito interessante para trabalharmos com os nossos alunos à distância e sem ser à distância. Então vamos aqui a portfólios e a primeira vez que clicam em portfólios vai-vos aparecer esta imagem, porque não tenho nenhuma atividade ainda atribuída aos alunos. Vou criar aqui, crio uma atividade e aparece-me esta... Este, este ecrã, vou colocar aqui exemplo 1, e para a primeira atividade vou escolher, por exemplo, um, escreve, descreve, descreve um momento feliz, feliz do dia de hoje, por exemplo, da semana de hoje, pronto. E a resposta que eu quero que os meus alunos façam será um texto. Atenção, que eu posso atribuir a toda a turma ou apenas a um ou outro aluno da turma. Pronto, neste caso vou atribuir a toda a turma, faço ok, já tenho tudo, atribuo à turma e está feita a minha primeira atividade. E a partir de agora, nos portfólios, nós vemos sempre este, este ecrã. Vou criar aqui uma segunda atividade, por exemplo, exemplo 2... E aqui poderia ser um, o visualiza, visualiza o vídeo e colocava aqui o link de, de um vídeo do YouTube, podia buscar um vídeo sobre reciclagem ao YouTube, colocava aqui o link e depois dizia para, um, para uh, faz um, pronto, depois é que faz um desenho, um desenho sobre sobre o vídeo. E pronto, colocava o aluno a fazer esse mesmo, da mesma forma, posso atribuir à turma toda ou apenas a algum aluno e faço atribuir. Outro tipo de atividades, podia também, colocar aqui exemplo 3, podia uh, dizer uh, faz a ficha da página xxx do teu manual, do teu manual. Mas também, o que é que eu podia colocar aqui? Eu podia fazer isto nesta e em todas, gravar um pequeno vídeo a explicar. Eu vou aqui apagar a minha câmera para poder exemplificar, vou interromper aqui a minha câmera, e vou clicar aqui em gravar. E o que é que ele vai fazer? Vai-me gravar, Eu clicava aqui, e por exemplo, eu sou professora de matemática, mas, mas podemos poderia fazer uma explicação sobre os números inteiros. Explicava aos meninos como é que se trabalhava, para depois, isto é algo que uh, tivesse a ver com a ficha que eles iriam uh, resolver, explicava muito bem, ou então explicava a tarefa que queria, isto ainda são 8 minutos de gravação, é bastante, faço parar e... Continuar e fica anexo à minha atividade este mesmo vídeo para o aluno ver. Podia aqui fazer a ficha, podia colocar aqui o tipo de resposta, seria uma fotografia, que seria a tal fotografia que ele iria tirar do, do manual. Pronto, e aqui ficaria: podia atribuir outra vez a toda a turma e faz atribuir. Outro tipo de atividades, posso fazer um exemplo, exemplo 4 exemplo 4, posso aceder ao link, e o que é que eu posso colocar neste link? Posso, Assim como eu colocaria no outro um link para um vídeo do YouTube, por exemplo, eu posso clicar, vou aqui vos mostrar, um, um link do, de um caute. Vamos supor que eu queria que eles fizessem um, um caute e então iria, uh, mostrar-vos aqui, iria então compartilhar. Tenho aqui já os meus caúdos, tinha por exemplo um sobre reciclagem, clicava aqui em play, aqui diz-me que eu quero trabalhar fora, em qualquer lugar, faço ok, Pô, colocaria aqui as datas um, que, que eu queria por exemplo, do 2 de fevereiro, aqui até complete uh, aqui, pode ser de 3, Posso fazer o random de, de, de tudo, das questões, criar um nick e faço criar. Pronto. E ele automaticamente iria-me começar a, a, a gerar o início da, da minha atividade. Ok, após isso, tenho aqui, tenho que ver aqui, clicava e a buscar, copiava o URL, colocaria na minha atividade, vamos lá, atividade outra vez aqui, estava aqui o link e também ter atenção, colocaria, peraí, onde é que está? Está aqui. Colocaria o game pin também que me copiava, onde é que está? Aqui e partilhava. Ok, e atribuía aqui, aqui o tipo de resposta, eu tenho que sempre colocar um tipo de resposta, aqui eu colocaria um texto porque ele para conseguir fazer depois a entrega vão ver que ele vai ter que escrever qualquer coisa mas pronto, teria aqui a atribuir atribuir a atividade então, agora a seguir vamos então ao último ao último exemplo e o meu último exemplo de criar atividade é uma ficha de trabalho exemplo já no exemplo 5 Uh, podia colocar aqui um vídeo, volto a referir, podiam gravar um vídeo, realizar a ficha. E vou pôr, por exemplo, anexar aqui, vou carregar aqui um ficheiro que está no meu computador, por exemplo, vou colocar aqui uma ficha e faço enviar o, o, a ficha e pronto, e fica automaticamente aqui a ficha que posso atribuir, Outra vez, toda a turma ou só algum aluno da turma e faço atribuir. E pronto, e assim enviei cinco atividades para os meus alunos. Agora é importante também termos um bocadinho de noção como é que os nossos alunos se confrontam com estas, com estas mesmas atividades. E para isso eu vou agora hum, partilhar com vocês... O, como, é que o aluno, como é que o aluno vê. Pronto. E tem aqui o, o classe do de um aluno, que é o aluno exemplo 2. Ele tem acesso aqui ao OM, que é um sítio onde ele vê todas as informações que a professora coloca para todos os alunos, a professora ou o professor ou o educador. E também temos aqui o portfólio. Aqui o portfólio ainda não tem nada porque eu tenho que fazer aqui um refresh para vocês verem o que é que o aluno... Via. Então, o aluno abria o portfólio e tinha aqui os cinco, as cinco tarefas que eu acabei de as atribuir. Então, vamos lá ver, uma a uma, como é que ele as veria. Por exemplo, descreve o um momento da tua vida. Não se esqueçam, aqui nós colocámos um texto. O aluno uh, hoje, quando acordei... E colocaria aqui o textinho relativamente à descrição que era pedida pelo professor. Após ter o texto todo, o aluno faz entregar e a ficha, aquela, aquela tarefa, desaparece aqui do meu, das tarefas a realizar. Vamos então aqui ao segundo, visualiza o vídeo, ele, ele clicava aqui e podia fazer aqui um, um desenho. Ai, atenção que eu, eu enganei-me aqui, porque aqui eu devia ter selecionado uh, o desenho como forma de entrega e não... Uh, e, e coloquei texto, Pronto, estão a ver, uh, Mas a gente já lá vai uh, vou, uh, alterar este, este exemplo 2. Então vamos lá ver aqui, aqui então eu não queria fazer esta tarefa, vou fechá-la e vou aqui passar para a 3, faz a ficha do manual e depois tirava a fotografia. Lembram-se que colocámos aqui um videozinho? Ah, atenção que eu tenho que tirar aqui a minha câmera para funcionar o meu, o meu ecrã, para ele assumir assumir que existe uma câmera, senão ela está ocupada, eu, o aluno ia ao manual, revia o vídeo onde o professor explicava e depois eu podia, uh, ele depois colocaria aqui a ficha, tirava a fotografia, clicava aqui, um, dois, três e pronto, ficava a ficha tirada depois, clicava em entregar e está feita um, a ficha. Depois, já temos aqui o visualizar o vídeo, é aquela que vamos mudar. Aqui o do caouto, quando o aluno entra aqui, pode logo aceder e colocar aqui o pin para realizar a tenda. Lembra-se que nós tínhamos que sempre escolher uma, um tipo de entrega. Pronto, e o aluno pôde, tinha, teria que colocar aqui, já fiz. Entregar, apesar de nós quando fazemos um caute fica logo registado os alunos consoante vão fazendo. Mas, mas aqui para nós termos o feedback que ele já fez de certeza ele teria que escrever qualquer coisa. Por último, temos aqui a ficha, o exemplo 5, que eu cliquei em iniciar e era aquele da ficha. Eu posso colocar aqui a ficha em maiorzinho. Vocês vão ver aqui, eu vou clicar aqui neste mais em idam e eu tenho aqui a ficha para resolver. O que é que se passa com, este, com esta modalidade? Ou o aluno tem uma caneta, que, não, que sabemos que os alunos não têm, a, uma, a maioria não tem uma caneta para escrever, ou então ele teria que escrever com o rato, o que não é muito, muito intuitivo. Ou então, por último, também se for uma... uma, uma uma questão de escrita, esta aqui é de matemática mais complicada. Ele podia colocar aqui a resposta, que é colocando que ela fica logo uh, gravada. Pronto, e colocava: poderia escrever em todas estas questões. Aqui iria fazer outro textinho, aqui podia colocar um texto aqui. A opção é, e colocaria também, e te faço entregar. Pronto, e é assim, e o que é que o aluno, como viram, vai diminuindo as tarefas para realizar e vai acrescentando aqui no portfólio as tarefas que ele realizou. Atenção que elas ainda estão aqui com o com um relógiozinho, quer dizer que está a aguardar que o professor veja a tarefa e dê feedback. O feedback neste tipo de atividades é muito importante. Nós como pessoas, após vermos a tarefa, devemos sempre dar um feedback, com um reforço positivo, alertar para algo que ele poderia ter feito melhor, Pronto, esta, esta comunicação é muito importante. Vou voltar então aqui ao compartilhamento do da visão do professor para verem agora como é que o professor recebe estas, estas mesmas tarefas. Vou fazer aqui um refresh e vão ver logo que o que é que acontece. No coisinho, no nome do portfólio, vai-vos já aparecer aqui o número 4, quer dizer que eu tenho 4 tarefas para rever. Já agora, lembram-se aqui do exemplo 2. E o exemplo 2 tinha uma tarefa que eu, por lápis, não coloquei a fotografia, para tirar a fotografia. Vocês podem sempre vir aqui ao editar e vamos editar a atividade. Estão a ver que tinha em texto. E eu queria que... Uh, fui que o aluno fizesse um desenho sobre o, o vídeo. Vou alterar, vou colocar aqui uma fotografia ao mesmo desenho, só que o desenho acontece a mesma coisa que a caneta, ele tem que desenhar com o rato. Eu vou pôr, tirar uma fotografia porque ele pode fazer o desenho uh, no caderno e faço guardar e automaticamente já vamos ver como é que ficou. Oh, relativamente ao, vamos aqui aos portfólios e já tenho aqui as tarefas que o aluno fez. Agora, venho aqui, hoje acordei, lembram-se que era o textinho, aparece aqui tudo bonitinho. O que é que permite? Primeiro, permite que um, ele seja partilhado, nós aprovamos que ele seja partilhado com o encarregado de educação, porque nós podemos não querer. Uh, descreve um momento feliz. Posso escrever aqui, muito bem e o esforço, que fizeste, posso clicar um gosto e faço enviar e este feedback irá chegar ao aluno, nós já vamos ver. Depois, vou pegar aqui esta, vamos lá agora a outra atividade, esta já está, vou aqui ao exemplo 1, já está esta, vou aqui ao exemplo 2, o que é que nós temos aqui no exemplo, ah, o exemplo 2 é aquilo que não foi feito, aqui era aquele em que ele tirava uma fotografia do manual, para ver. Que eu tirei a mim próprio, faz a ficha e nós aqui bem, podíamos pôr aqui uh, rever, rever a questão 3, por exemplo, aprovava e depois podia devolver como rascunho, mas posso, rever, posso pedir ao aluno para rever a questão. Uh, depois, vamos lá aqui à próxima, o exemplo 4, uh, que tinha a ver com aceder ao link, era um outro que eu tinha preparado para os alunos. Aqui, vai claro, muito bem, muito bem, ficaste, ficaste, em, ficaste em primeiro lugar, pronto, e colocaria por aí, Depo oh, atenção, aprovava, pronto, depois... Aqui está. Depois vamos aqui ao último exemplo, era aquele que ele escrevia na, na minha própria ficha. Eu venho aqui, estava aqui, vi as respostas que ele deu. Aqui ponho também podia dar o feedback. Rever a questão. A questão tem atenção. Tem atenção e faço devolver como rascunho, ou então aprovar logo e enviar logo. Pronto, então vamos lá ver. Vamos agora ver como é que o aluno vai receber este feedback, pronto. que é outra parte que é interessante também. Vamos aqui mudarmos então, vamos aqui alterar para o aluno e, pronto. e temos aqui o nosso aluno. O nosso aluno já vai, tem que fazer aqui um refresh, ele não vê nada. Vamos lá esperar, já está. Pronto. Em primeiro lugar, lembram-se que isto tinha uns relógiozinhos, deixou de ter relógiozinhos todos. Quer dizer que quando o aluno clica na sua atividade, já tem aqui o feedback dado pelo, pelo professor. Vamos aqui tirar, por exemplo, este aqui também. Rever, tem atenção, gostas, pronto. Já tem tudo aqui onde ele pode rever. Lembram-se que esta tarefa tinha aquele erro ou que eu me enganei. Então. Vou agora iniciar a tarefa, visualizar o vídeo, era um vídeo que estava... Ah, Atenção que eu tenho que apagar aqui a minha, a, minha, a minha câmera, senão ele não, me, não ativa a câmera para eu vos mostrar. Vamos aqui ver. Então já está, ele depois visualizava, fazia um desenho, colocaria a imagem do desenho e fazia ok, 3, 2, 1, e tinha o vídeo. Fazia entregar e automaticamente o professor hum, receberia este, este mesmo. Vou-vos voltar a mostrar, aqui a outra, o outro compartilhamento, para vocês verem, e aqui, deixem-me só eu fazer refresh, senão ele não vai a tempo e não passa de um para o outro. E o que é que acontece? Já tenho aqui, atenção, sou logo alertada, um aluno, um aluno entrega um trabalho e o professor recebe esse, esse trabalho, nós somos logo alertados que temos um trabalho uh, em espera. Isto é para a aprovação. Volto a ver, sim sí, senhora, o desenho estava fantástico, e então dava o feedback ao meu aluno, aprovava e já estava o feedback dado. Um, o que é que eu reforço agora uma questão de gestão? Por vezes, o que é que acontece aqui? Eu fico com muitas atividades, muito... <risos> Chega um ponto que é uma lista de atividades, mas não tem que ser assim. Vocês, depois da turma toda a fazer a atividade, o que é que eu posso ver? Por exemplo, atividade exemplo 1, clico aqui no editar e faço arquivar a atividade. Faço arquivar e ela fica logo arquivada. Eu vou fazer a mesma coisa aqui para o 2, vou editar e vou arquivar a atividade, aqui a mesma coisa para o 3, até posso fazer isto por semana, que é mais, que é mais fácil e permite que eu gira, ou mesmo por dia pronto, não, não sei, acho que por semana acaba por ser porque não, não nos podemos esquecer que muitas destas atividades são, são feitas à distância e temos que ver que o tempo não é sempre igual para, para todos os alunos e temos que ter aqui uma gestão, vou aqui arquivar, aqui vou arquivar esta também, é só para vos mostrar, Pronto, arquivar e deixava a última. Elas não desaparecem, elas desapareceram daqui, mas quando eu clico em arquivados, eles estão aqui todos. Pronto, mostrar menos, ele limpa-me e é muito mais fácil. O que é que eu tive a construir? Entretanto, aqui eu fico com todas as publicações de todos os alunos, que isto vai, vai começando a crescer, e depois para eu me organizar, Venho aos portfólios, por exemplo, este exemplo 1 não tem nada, não tem nenhum aluno, ainda não está nada a ninguém, mas por exemplo, aqui no exemplo 2, estão as tarefas que eu acabei agora de fazer, que vão ficar todas disponíveis, imaginem isto, ao longo de um ano letivo, no final, estes portfólios são riquíssimos, porque tem todo o percurso de aprendizagem uh, feito pelo, pelos nossos alunos. Bem, uh, espero que tenha que tenha sido útil uh, este pequeno tutorial e que e pronto e que venha-vos a ajudar também uh, na dinamização de, de atividades e na utilização desta funcionalidade dos portfólios. Adeus então e até até qualquer dia.